Bem de acordar. Vamos ver. Sim, está de dia e está perfeito. Bom, vamos ver aqui meu cabelo. Uh... Uh, meu cabelo está horrível. Bom, melhor eu ir no banheiro ah, E eu vou aproveitar e tomar um banho, né? Bom, vamos lá. E tem que cuidar do meu tocado banheiro, ó. Eu até me confundi. Ai, meu Deus. Tô dormindo ainda. Bom, vamos aqui arrumar o meu cabelinho e filmar um vídeo. Pronto. Eu boto aqui. Tem tantas. Hum, já sei. Assim, uma de trabalho. Bem bonitinha. Esse é esta. Ou melhor, esta. Amei. E o nosso cabelinho. Oh, tu, tu, tu, tu tu Bom. Acabei aqui, né? Bom. Agora vamos pôr nosso tucano aqui. Nosso tucaninho. Tá. Ele estava na passagem secreta. Bom, hoje temos um dia maravilhoso tucano. E o nome dela é Ana Fofa. Ela é bem estilosa, tem até um deles. E aqui é uma parede, tá bom? mini parede. Então, Ana... Bom, vamos é, entrar aqui no carrinho. Aqui, pra você não tomar... É, você vai tomar só, mas nas costas não. Aí... Ah, é. Eu tive uma ideia melhor. Ai, dormindo aqui. É melhor. É assim mesmo. Ah, oh, minha casa tá em reforma. Bem vazia, né? Vamos aqui. Tadadá. Tá, tá. Já tem um menininho aqui. Oi, diga a me tocando. Ah, oh, já já eu pego meu. Vou pegar. Vamos pegar nosso carro. Nosso carro lá na.. Ai. Na loja de veículos. dizer assim: Não, não, não gosto desses carros. Ah, você já quer acampar? Bom, tá anoitecendo. Porque também eu acordei bem tarde. Hoje. Eu fiquei a noite inteira acordando. É, é eu... o Vamos. Chegamos na cidade. Lá, lá, lá, lá. Ai, meu Deus, tô me atropelando. ali. Ali, ali, ali tem um, a loja de carro tá aqui E pronto, vamos entrar aqui pronto. Uou, nossa, vocês são rápidos Ai meu Deus Porque um é trator aqui, né Você tá com fome, você quer dormir E você quer ir pro acampamento Então vamos Aquela menininha, eu tenho um carro igualzinho, menina, só que, menino, só que é preto, é. Olha, eu pensei que era um carro que brilhava, que babado, Vem cá, Ana, Ana, Ana, sai do carro, Ana. Vem, Ana, eu vou preparar, ah, uma... senta aqui, vou preparar um marshmallow pra você, Du, du, du, du. Prontinho, tá aqui. Aí, tá bom, tá bom. Aqui, toma, Ana. Ai, meu Deus, eu joguei em cima do do do pé de, do moço. Meu Deus, desculpa, moço. Vamos pra cá, o baraco Barraca, aqui, essa aqui Então, bem muito legal. Campanheiras. Mas não está com. Ela tem mil. Não, mas não está com. Então, bora comer. Vamos sair sem ela. Ai, não, meu Deus, é muito rápida. Fica tudo. Ai, quer saber eu vou a pé? E você, Ana, vem comigo, não. Eu não queria fazer nada. Ai, esqueci que eu já dei outra tenda, corre, corre, corre, vamos, não tenho que comer doce, será que tem algum doce aqui na minha mochila, tem bolo, hum, bolo de chocolate, chocolate, cobertura de morango, morango dentro, chantilly ao redor e uma cereja no topo, isso é muito bom, minha, minha, minha, minha, minha. Tem outro. Eu trouxe meu saquinho. Uma tapuê. Tá, minha, minha. Não. Minha, Tá de dia. Melhor eu voltar pra minha casinha. Tocaninho. Eu já peguei o outro carro. E aí? Pô. Pô, filho. Viu? Você sempre vai atrás nesse carro, mas você tem que ir na frente Que ali atrás é para que bebês Quem dera, né? Bom, vamos Vamos levar a Ana pra casa nós também Bom, aí aqui a gente dá uma volta Ai Tantãn Eita! Bom, vamos lá. Você já quer? Uh, tá bom. Vamos manter a cá. Está tudo certo. Meu Deus. Uou! Isso é legal! Ah. Tá, tá, tá. Chegamos em casa, vamos tomar um banho que você vai se atrasar a es escolinha, né? Minha educada, E você, tá? E eu vou, ser, tá? eu vou também tomar meu banho. Porque eu nem comprei o doce direito. Pois, vamos pegar meu doce aqui. Doce. Ela não pode comer doce. Bom, vou deixar ali. Não vou... Vamos entregar no banho. No caso. Aqui. Ai, tem tanta roupa para vestir. Acho que eu vou botar essa, uma blusa. Ai. Ai, calma. Eu vou botar essa blusa aqui. É, na verdade é essa blusa aqui. Depois eu vou botar essa calça. Pronto. Isso está bonito. Agora vamos... É. Vamos para a escola. E você também tem que se arrumar. Vamos arrumar nossa tucaninha. Bom, você não usa roupa porque você não precisa, ali do mais. Hum, vamos trocar você de papelzinho. Não, pra uma su. Ah, já tá Ou não. Pô, a gente pode ser... Ai, não viu hum. bom. vamos botar essa flor, essa toca. Não, não combina com você, pode. Vamos botar assim, você está divina. Vamos para a escolinha. Vamos a pé. Melhor, você vai no bercinho. Ah, melhor, você vai num canhão. Aqui. Opa. Olha ali, tem um barco e eu tenho um canhão. E você vai ser a ameaçada. É brincadeira tá pegando fogo? Bom, vamos lá. Yes. Ai, Jesus, eu fui quase atropelada. Quase não, quase, né? É. Tanto faz. Foi importante que eu não fui. Bom, estamos aqui. Vamos na escola. Vou te deixar na escola e depois... Ai, Jesus, e depois eu vou na sorvete. Ninguém viu nada. Eu sou apaixonada por doce. Bom, vamos lá, né, meu pet? Complicações. Tem as complicações. E depois eu vou no banco e recebi dinheiro. Porque eu não trabalho. Né? Eu não trabalho. Opa. Eu não trabalho. Na verdade eu ganho. Eu trabalho, não. Por ali Eu tô... Eu só vendi do banco mesmo Bom Vamos aqui Vou comer um docinho Olha... Ei, vocês não estavam ali na pista? Ah, verdade, vocês não querem sair daqui, porque aqui é uma geleja bem gostosa. Aliás, eu quero sim. Hum, acho que eu vou querer de chocolate, de morango e de cereja. Vamos comer, comer e comer. E comer. Ai, ah, você querem comer também, né? Não pode. De família. De família e de. Hum, maçã verde. Eu acho. Hum, é maçã verde. minha, minha. Minha, minha. Muito bom. Senhora, eu quero somente. De. Chocolate. Pera aí. Aí, é? Chocolate. Chocolate. E cobertura de morango Tem a melhor cobertura de. Ah, você sabe a que me deu. Aqui. Tem casquinha. Aqui. Aqui. A casquinha. Vamos, aí depois, aí eu quero chocolate, morango, morango e cobertura. <risos> cobertura de cereja. Eu. Bom, vamos lá. Meu tucano me espera. E bom, eu vou passar aqui pra tomar um cafezinho. Não sei o que mais. Mas eu não resisto a um cafezinho, um chá, na verdade. Ai, meu Deus, eu não suporto, beleza. Ai, sai. Ai. Meu... Ai, eu quero um pouquinho de mel é você quer mel não o mel é seu, o mel é meu e será que tem alguma gentil aqui ai tem alguma gentil aqui Zzz, greve, greve eu quero uma fala com a rainha você é o rei na verdade você é ah. Hum. O rei, o rei, o rei, o rei O rei, não Rei, rei, rei Rei, rei, rei O rei Meu Deus, o rei tá correndo de mim Vem, vem, vem, vem Ai, tá brincando E a rainha? Cadê a senhora É a rainha? Ai, vocês estão rodando por toda parte Eu já sei o próximo local do... A abelha rainha tá ali. Ai, meu Deus, e depois dessa Ai, não, você vai ficar, né? Ai! Quem teria adivinhado que havia uma ilha em, em torno de uma loja de café? É verdade. Bom, moço, eu quero chá. Hum, glup, glup, glup, glup. Amei. Muito delicioso. Glup, glup até depois eu gostava como até depois como você, eu gostava como você vendia cookies era é mais gostoso bom vamos buscar ele que está na hora de voltar para casa né bom vamos lá tururu yeah. dan caninho cadê você eu vim aqui só para te ver, bom. você é o terrestador da Ana. Bom, bom dia senhor. O que, é que eu treino seu animal? Eu quero treinar o Soturco. Mas ele é muito. Ela é muito nova pra aprender mais. Volte novamente com o elefante um pouquinho mais. Ok querido, mas minha Ana tá bom, Minha Ana, ela é perfeitamente, sabe? Então, ela poderá aprender muito, mas já que você não quer... Ai, ah, me deixa, me deixa, me deixa. Vamos comer ali, né? Moço, deu um que repetir. Vamos falar aqui. Ana Fofa É É Diva deixa eu ver aqui, na na na, na, fo, fo, fa, aqui. Ah, não sei entender. Bom pessoal, é, então. <risos> diretora tá bom peraí bom gente então então né bom gente é... ai eu não tenho ideia pra historinha bom deixa nos comentários por favor deixa nos comentários por favor uma historinha por favor pelo menos deixa um tema que eu não tenho quem gravar Porque tem milhões de jogos Pereiro Ai Jesus, meu Deus Meu Deus Comenta por favor Que ninguém comenta Pô gente, eu amo você Mas comenta, comenta Comenta que tem ideia E vocês falam o que quiser Fala as suas ideias De alguma historinha Sei lá Se quiserem me adicionar no Roblox. O meu nick é... Deixa eu mostrar. É Hyper Unicorne. Tudo junto. É assim, ó. Hyper Unicorne. Quem quiser me aderir, deixa aí nos comentários. Fala isso seu nick no Roblox. E comente, por favor, quem é... Qual é a próxima historinha? O próximo tema? Ou melhor, eu já tenho um tema, né? Mas eu tenho que achar pessoas. Bom, até... De... Beijo. Tô bom um pouco. Meu Deus, entre... Eu saí da escola. Beijo de banana e muita distância. Mãezinha, pessoal, tá foi esse o vídeo vai vocês vão gostar, gente. Se, se inscreve no meu se inscreve, me se olha. Eu tô bugando até. Me segue no Roblox. Me segue no esse É teu meu coco bobo. Beijo de bananinha que virou à tá distância. Falou, me segue no Roblox. É teu meu coco bobo. Beijo de bananinha que vir tá à distância. Falou. Uh! Oh, uh -huh.